Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo é esta blusa aqui com este tule bordado em couro lá da boutique dos tecidos e venceu na votação aí a blusa, ela é toda transparente, aqui eu estou com uma blusa de alcinha por baixo, mas ela ficou toda transparente, tá? E venceu só que em vez de fazer o vestido de manga longa, eu optei por fazer a saia e a blusa, assim você tem mais opções na hora de usar. O vídeo da saia já tá no canal para quem quiser aprender a fazer, tá? Essa saia também é muito simples e olha usando junto, que gracinha que fica, dá a impressão que você está com o vestido. E você tem a opção aí de estar usando separado também. Então se você quiser aprender, fazer essa blusa super simples de fazer e olha que linda que ela ficou, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, né, é a blusinha que faz conjunto aí com a saia, que ficou top. Esse tecido aqui, esse tule bordado é muito lindo. Então, a gente vai fazer... Vocês tinham pedido... Pra mim fazer um vestido de manga longa, né? Só que eu achei melhor fazer a blusa e a saia, porque são dois... São dois... Na verdade, fica do, ficam duas peças pra gente usar, que dá pra você usar separadamente. Então, eu achei mais útil, tá? Então, eu vou dobrar aqui o meu tecido duas vezes, já vou tirar frente e costas aqui da minha blusa, ok? Então, é só, é, é só colocar aqui, olha, e tirar frente e costas da blusa, tá? Eu vou cortar ela um pouquinho mais curta do que ela tá aqui no molde, mas aí fica a seu critério. Eu quero um pouco mais curta, mas o molde ele tá bem compridinho. Então, é só colocar aí e cortar, e depois eu já vou cortar as mangas também, tá? Então, eu vou colocando aqui molde e vou cortando. A gente já cortou todas as peças, a gente já vai montar. Essa blusa também é muito rápido de montar. Ó, nós vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vamos passar uma costura aqui pelas laterais da nossa blusa. Então, é só passar uma costura aqui, olha, pelas duas laterais. Eu vou passar na overlock, se você não tiver overlock, você passa no ponto zigue-zague da sua máquina aí com a agulha ponta bola, que não tem problema, não vai, é, o ponto não vai esgarçar. A manga é aquela manga, eu não fiz ela muito aberta, porque eu nem tinha tecido para isso, eu fiz pouca coisa, porque vocês pediram na votação. Então, a parte de cima, você... Aliás, vamos fazer assim que vai ficar mais fácil. Coloca lado direito do tecido com lado direito do tecido e passa uma costura aqui unindo a manga. Uniu a manga aqui, olha, vai colocar assim, vai fechar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido... E vai passar uma costura aqui pela lateral toda da manga, fechando a manga. Já pode fazer a barrinha. Eu vou usar a mesma proposta que eu fiz na saia, pra quem assistiu o vídeo da saia já viu. Eu cortei um pedacinho deste tule aqui, olha, que no tecido ele vem um pedaço de tule sem bordar. E vou colocar aqui na parte da manga, tá? Então... Fez isso, já pode encaixar a manga aqui, mas eu venho aqui encaixar com vocês. É bem simples essa manga, porque ela é aberta aqui na parte de cima. É bem simples de colocar. Então, eu vou fazer isso e eu já volto aqui pra gente colocar a manga na cava, ok? Então, agora a gente vai colocar aqui a manga. Eu já coloquei de um lado e vim colocar o outro com vocês. É muito simples, porque, olha, ela fica aberta. Então, você vem aqui com a sua manga... Aí você coloca lado direito do tecido com lado direito do tecido, essa costura com costura, e ó, você vai passar uma costura reta aqui desta maneira, unindo a cava na manga, tá? Então aqui, pessoal, o que que eu fiz? Aqui na parte de cima, eu cortei um pedaço de tecido, tá vendo? Do próprio tule, e só dei o acabamento aqui na parte de cima, tá vendo? Aqui eu não fiz a barra, eu deixei desse jeito mesmo, tá? Olha, eu cortei mais retinho e deixei sem o acabamento. Não tem problema, porque esse tecido não desfia, tá? Aqui nas mangas eu dei o acabamento com o tule, tá vendo? Olha, então ficou desta forma. Eu poderia usar o tule aqui, que ia ficar bacana, e aqui, esse tule sem o bordado, só que não deu pra usar, porque esta parte do tule, ele não tem elastano, e a gente precisa de elastano tanto aqui quanto aqui, porque a blusa é mais justinha, então, eu optei por não usar, mas ia ficar bacana também, se ele tivesse elastano, usar o tule sem o bordado aqui, né, nessa parte do acabamento, Bom, então, tá aí o resultado final, uma blusa super simples de fazer. E se você quiser fazer, em vez da blusa e a saia, usar, fazer o vestido, é só você unir a saia aqui na parte da blusa, desta forma aqui. Depois que você fez a blusa, depois que você terminou a saia, em vez de colocar o cos na saia, você vem aqui e coloca lado direito do tecido com o lado direito do tecido, olha, e une a blusa aí na sua saia que vai formar o vestido. Eu optei por fazer as peças separadas, porque dá pra gente usar aí, né, mais vezes, eu posso usar a saia sozinha e a blusa sozinha, então, a gente tem mais opções, por isso que eu fiz, mas se você quiser o vestido, é só fazer desta maneira. A blusa eu não pus forro, eu deixei ela transparente mesmo, porque é super tendência agora outono e inverno, né, essa transparência. Então, eu deixei com a transparência. A saia não tem como, né, meninas? Até tá usando, o pessoal tá usando com aquelas calcinhas bem largona, que parece um shortinho por baixo, mas aí eu não ia usar. Então, eu optei por forrar, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.